muito a ver com essa, com essa América é, é, mítica e ao mesmo tempo é, é, como se diz exótica né negra exótica uhum. Né, pensando como coreógrafo e bailarino é, Tu é de uma geração que construiu ah, Essa Que, eu, que eu, eu vendo de fora né, ela Construiu uma, o, o, A identidade Do, do, do corpo, do, do Rodrigo Como coreógrafo mesmo De movimentação, de estética é. É, é dessa turma que estava junto ali quando começou mesmo as coisas a, a andarem, né? É, eu fiz parte Pensando dessa... Pensando na estética mesmo é, de, de, de... Estética grupo corpo, porque claro. tem uma estética estabelecida já, que é do trabalho do Rodrigo, mas eu vejo que você participou dessa... Eu fiz parte dessa construção. Por que, uhum. que eu chamo de construção? Porque ela é uma construção é, intelectual, inclusive. Uhum. Ela não é... ela... ela... É, o... quando Rodrigo se torna coreógrafo da companhia, uhum. não é? logo após Oscar Arraes ter feito dois trabalhos, Maria Maria, Maria, Maria. e o Último Trem. Uhum. Não é? Então, aquilo, esses dois trabalhos Passaram a significar, juntamente com os trabalhos é, Quarupi e Qualquer Maneira de Amor Vale a Pena, uhum. do Décio Otero. Né? Com... Ah, o Décio coreografou também. Não, ah. né? mas o, é, é, esse, tanto o, os trabalhos do Arraes como o trabalho do Décio, Décio. significavam uma ideia de dança brasileira. Uhum. sabe era uma estética da dança brasileira uhum. então o Décio em São Paulo e o arraiz como um argentino fazendo isso em Belo Horizonte uhum. para um grupo é, de emergentes bailarinos uhum. né que eram emergentes mesmo ninguém os conhecia ninguém eles viviam a uma distância do eixo que sempre foi muito muito sensível quer dizer uhum. o Rio de Janeiro com o balé clássico lá Dona Maria Leneva. É, sim super estabelecido é, né já é, assim... é, criando movimentos com a é, criando movimentos de danças negras né com a, com a Mercedes Batista uhum. né? e tudo aquilo acontecendo no Rio né? é, e Belo Horizonte, aquele, aquele tinha lá é, movimento do professor Carlos Leite, no Palácio. Né? no Palácio das Artes, criando um pouco de uma dança-teatro, né? uhum. que era muito mineira, e tinha São Paulo, que e era. E a Lina arte. já estava nessa época. Sim, sim. E, e São Paulo, que era a capital da dança moderna da América Latina. Uhum. Ela rivalizava com Buenos Aires, esse, esse lugar. Uhum. Né? E. De repente, polariza a discussão, o que é a dança brasileira. Né? Nessa, polariza nessa polarização, aparece lá no Rio a Mercedes Batista com a dança afro. Uhum. Né? Aparece o balé estágio com, o, com, com os, os, o Décio Otero como um coreógrafo brasileiro. Uhum. E aparece o grupo corpo com a temática é, afro. Uhum. sabe também só que dentro da dança moderna né? uhum. o, a estética que o que o Oscar Hayes é, abordava uhum. Uhum. tinha muito a ver por exemplo com o, o a estética do Alvin Neely, no Revelations né? uhum. tinha muito a ver com essa com essa América é, é, mítica e ao mesmo tempo é, é, como se diz, exótica, né, negra, exótica, uhum. né, e, e, e aí o corpo vive disso e exporta essa imagem, né? porque aí o corpo já, Sim. como um primeiro trabalho, Maria Maria vai para a Europa, opa, e eu chego quando a, o, o corpo tem nove anos de idade. Né? Olha, já estava... É.